Yeah, yeah, yeah. Eu estou a ser muito mal falado, muito criticado Por causa de uma publicação feita por mim no Facebook Onde eu apareço a cantar de fronte do cemitério No funeral do nosso amigo Dené Baila Todo mundo a questionar que a homenagem não seria no cemitério E tinha de ser em outro lugar Agora eu me pergunto Morre um tropa Um polícia São feitos vários disparos De fronte ao cemitério Porque é que também não podia ser Em outro lugar Aí vocês ficam sem palavras né? Apenas decidimos fazer a homenagem do fronte ao cemitério Porque foi lá É lá a última morada Mas vocês no contam why. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado. Estou a ser criticado. Muito mal falado por cantar no cemitério em homenagem ao Nene Baila. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado. Estou a ser criticado. Muito mal falado por cantar no cemitério em homenagem ao Nene Baila. Sofaco da Sofaco.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 Não conseguiu agradar a todos. A gente fez a singela homenagem no cemitério, porque lá onde foi a sua última morada. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado por cantar no cemitério em homenagem ao Baila. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado por cantar no cemitério em homenagem Eu também não